Lista encadeada. Imagine que você está em um supermercado com uma lista de compras. No entanto, você só consegue ver o primeiro item da lista. Depois de colocá-lo no carrinho, você consegue ver o segundo. Depois de colocar o segundo, consegue ver o terceiro e assim sucessivamente. Este é o funcionamento de uma lista encadeada simples, na qual cada elemento aponta para o próximo até o fim. Em linguagens de programação orientadas a objetos, isto é facilmente implementado com uma classe de nó contendo um valor e um ponteiro para o próximo nó. Na lista encadeada dupla, há também um ponteiro para o nó anterior, e a lista pode ser navegada bidirecionalmente a partir do segundo elemento. Numa lista encadeada circular, o último nó está ligado ao primeiro e vice-versa. Para buscar um elemento numa lista encadeada devemos navegar em todos os elementos até ele. Numa lista de N elementos, serão executados no máximo N passos numa busca, pois, se o elemento não estiver na lista ou for o último, navegaremos até o final. Para deletar um elemento, devemos fazer o mesmo, e se não houver o elemento que queremos deletar, ou este for o último, serão N passos executados. Para uma inserção, podemos inserir no início ou no fim da lista. Inserindo no início, será apenas um passo, pois só precisamos acessar o primeiro nó e mudar o ponteiro. Algumas vantagens são implementadas, graças à simplicidade, em outras estruturas de dados, como as e filas, e em outras áreas da computação. A memória de um computador é composta por espaços individuais, como um gaveteiro. Numa lista encadeada, cada nó pode estar armazenado em qualquer espaço de memória. Outras estruturas de dados precisam de espaço contíguo. Por isso, elas podem crescer livremente, enquanto houver memória. Algumas desvantagens Operações de busca e deleção tendem a ser muito demoradas. Um computador leva para a memória cache, uma memória mais rápida que a principal, áreas contíguas da memória, próximas localmente. Isso facilita o acesso a uma estrutura de dado que esteja contígua, mas é inútil para a lista encadeada, e a memória principal, mais lenta, deverá ser acessada mais vezes. Elas também usam mais memória, pois têm que armazenar os ponteiros para os nós.